Pessoal, aí pessoal, vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, então eu vou sair aqui, dessa vez de carro mesmo Mas eu vou procurar aqui uma galera que tá jogando em alguns PokéStops aqui da cidade Descer a escada correndo, mano Mas eu sim, hoje eu tô meio com pressa porque eu tenho aniversário de um, ca... um colega meu Inclusive eu vou tentar ca... capturar alguns Pokémons lá E o que eu consegui capturar... Vai ser inclusive em outra cidade, eu vou gravar aqui pra vocês, beleza? Eu não sei como que tá a qualidade da câmera aqui agora, porque eu não tô acompanhando as imagens pelo meu celular Mas vamos lá, me acompanha aí que eu vou no primeiro Poké stop, ver se tem uma galera lá Vou jogar um lure lá pra atrair a galera e ver o que eu consigo capturar durante o caminho Vou colocar aqui a câmera pra vocês virem comigo rapidamente, rápido, hoje de carro Mais os próximos vídeos Andando, queimando banho, vamos lá Galera, chegamos aqui, ó. Já tem uma galerinha ali, parece que tá jogando Pokémon. Tem mais um carinha ali que parece que tá jogando Pokémon. Vamos colocar aqui, então. Vamos pegar nosso celular. Mano, só pra mostrar, pra falar pra vocês aí. É, hoje eu tô usando o carro aqui pra, pra gravar, pra andar, porque eu não tô tendo muito tempo. Além disso, vai ficar à noite. E não é muito legal você ficar andando com uma câmera como essa aqui à noite, né? Mas, enfim, acho que não vai ter nenhum problema, não. Mas, enfim, vamos aqui. Vamos abrir o nosso Pokémon GO. Finalmente... Vem comigo, pode me acompanhar aqui. Então vamos lá. Beleza, ó, já tem um Ekans aqui, já tem um lure aqui, na verdade. A galera já usou um Lure aqui, ó. Se liga, vamos capturar aquele Ekans. E já vai ser o meu terceiro Ekans que eu vou capturar. E vamos ficar aqui mais um tempo, ver que a galera chegando, conversar com um pouco da galera que tá capturando os Pokémons aqui hoje. Esse aqui é o primeiro Pokéstop aqui da minha cidade. É, não é o mais perto da minha casa, mas é um dos mais legais Então vamos descer aqui, gravar alguma coisa que, Capturando alguns pokémons Vamos ver, eu vou colocar um incenso aqui também Já vamos habilitar um incenso aqui Ó, Já tem um Widow aqui também Caramba, tem muito pokémon aqui nesse Pokestop E vamos jogar aqui Capturar esse Widow E eu vou mostrar um pouco da minha Pokédex também pra vocês Vamos ver se a gente, se a gente consegue alguma coisa Um pouco mais rara aqui hoje, né Beleza Eu, tô, eu trouxe aqui também um carregador portátil se eu precisar de bateria, já tenho aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas coisas desse Pokéstop. E olha aqui. O único ginásio, aparentemente, da minha cidade é esse daqui. Que é dominado aqui por esse, digamos, esse Arcanine. Eu acho que é, é o único que Esse Arcanine 1255. Que é do N JN, JNG. Beleza, mano. Vamos descer aqui vamos falar um pouco. Cara, vamos, Mano, olha isso. Tem um Wizzing. Tem um Wizzing nas redondezas, cara. Será que a gente consegue esse Wheezing aqui ainda hoje? Bora ver. Galera, é o seguinte então. Tem um Bidrill aqui nas redondezas. Vocês podem ver aí. Deixa eu ver se tá focando pra vocês. Tem um Bidrill e um Wheezing, aparentemente, né? Parece que é uma fumaça aquilo ali. Então, aparentemente, se eu ficar por aqui, eu tenho chances de capturar esses pokémons. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui por mais um tempo. Deixa eu ver quanto tempo ainda tem desse Lure Mode que colocaram aqui hoje. Colocaram aqui o Alex... Alex... Alex a, a Neves Colocou esse Lure Mode, mas aparentemente Não mostra o tempo do Lure, cara Quanto tempo ele ainda vai durar Eu vou ficar aqui mais um tempo, porque já cheguei aqui Já tinha dois Pokémons, mano Então eu vou colocar aqui, vem comigo, vou colocar aqui um incenso Pra ver se a gente captura mais Pokémons, tá vou Usar um incenso É, cara, e gravando ainda Então vamos sair aqui à procura De um Weezing, de uma não, Beedrill, não, não. aparentemente até vocês, velho, ali em cima tem e aí, um, né? Clash. E aí, cara, quer aparecer no vídeo? Tô gravando aí Ô, <risos> oh, tá atrás dessa bidira desse Wheezing que tá por aqui, mano Aonde tem? Ali, sim, lá dentro da prefeitura aqui dentro? Bora. É. bora, bora então, beleza, Não sei se eu posso filmar aqui não, velho <risos> Vamos ver vou lá, vou lá. Bora ver A galera falou que por aqui tem, tem um Pokémon, mano Então vamos, vamos ver se tem mesmo E tem uns negros da prefeitura aqui Aqui é a prefeitura de Araguari, cara e se eu não puder gravar aqui, eu vou ser preso Tem uma, tem uma polícia aqui do lado então beleza, vou até desligar essa porra aqui na hora que eu achar alguma coisa, eu volto. Mano, se liga no lugar que a gente tá aqui, ó. Uma parada abandonada, muito louca aqui, velho. A gente podia pegar um Gastly aqui, ó. Ou um Haunter, ou um Gengar, né? Pokémon fantasma. No mínimo esse lugar aqui é assombrado, velho. 300 anos de idade. Eu tô com incenso e não peguei nada até agora, velho. Olha que doido aqui dentro, ó. Galera, acabei de achar um Nidoran, mano. Eu não tenho Nidoran. Capturei. Não, capturei ainda não, né? Na verdade não O Lele, amigo meu de infância, falou que ali na frente tem um ninho de pokémons bons, cara Vamos capturar aqui primeiro para depois a gente ir lá Ele Capturou um Arcanine ali hoje, cara Só... Ele capturou um Arcanine no nível 4 E acabou que o Arcanine dele veio muito fraco Beleza, mais um pokémon para Pokédex Yay, Beleza Vamos lá Agora vamos em, tor... em busca... Opa, peraí, peraí, pera um ovo meu Meu primeiro ovo, cara meu primeiro ovo está rachando. Vamos abrir aqui. Você sabe o que é ovo, né? Como é que você ganha? Você tem que, tem que colocar no incubador, ó. Olha, caralho, o Growlite. Mas eu não tenho. <risos> Mano, que bom, velho! Um Pokémon muito bom, cara. É a pré-evolução do, do Arcanine. 169 Light, cara. Nem muito melhor que o meu. Nossa, Arcanine. cara, show de bola. Meu primeiro ovo chocou. Vai em Pokémons, vai em Pokémons. Aí vai em Eggs. Você ainda não tem, porque você ainda não então, pegou nenhum no Pokéstop Beleza, galera, então vamos em busca De mais Pokémons Cara, gostei do local, ambiente, ambiente é bom. ambiente. Olha, nível 7 Nível 7 Nossa, Show de bola E olha só o que eu acabei de colocar aqui pra galera Gordinho C Coloquei um Lure Mode aqui pra galera Então, se você é de Araguari A próxima vez que você vir aqui na prefeitura Você pode encontrar comigo Vamos lá, isso Pokébolas, não peguei mais nenhum ovo mas aqui é, um, aqui é o local, galera. Agora aqui com o incenso. E o Lur é o local pra vir, mano. Eu tô te... eu acho que eu vou vir aqui todo dia. Lá pelas 6 horas eu vou vir aqui todo dia, Vamos ver a gente... Ó, tem um estádio aqui pelas redonesas. Pela tem uma, um, um b -drill também. Então, bora, bora procurar. o Lur já tem bons frutos aqui, ó. Tem um Bellsprout, que é um Pokémon relativamente difícil de você encontrar. Eu tenho um que eu capturei ontem. Pera. 168 CP, velho. Okay, Show. Aqui, Show, 168 CP. Bellsprout... Cabecinha de pera. Vamos, vem pro pai, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Beleza, mais um Deus Proust rumo aí. a Whipping Bell. Rumo a Whipping Bell. Vamos lá, ó. Deus Proust! Isso, mano. Captura, amor. Ideia. Ele tá aqui no, no Lure, tá aqui no Lure. Só no Pokémon, Ei, meu Só no Pokémon! Só no Pokémon, só no Pokémon. Falar Aqui, ó. Souls. Todo mundo Deus Proust. Nossa, é né, mano? Eu oh, Eu tô precisando, tô <risos> só Great Ball. Ó, oh, como é que eu sou louco? É, Gabriel. Gabriel falou que vai lá tomar o ginásio da galera que usou o narrador. Demorou, Gabriel. Vai. Você tem meu respeito, cara. Achou, ovo aquele ginásio lá, vai. mano. Vai agora. É nóis, oh, então. Gesto, mano. Caramba. Vou você... vazar agora, aqui, falou Galera, então eu tô vazando aqui. Vou lá pra Uberlândia, cara. No aniversário de um colega meu lá no shopping. E vamos ver o que a gente consegue capturar lá. E capturar é no sentido duplo, né? Porque não capturar pokémons e capturar vídeos também. Beleza? Então vamos lá, tô indo embora aqui pra casa tomar um banho e partiu Uberlândia. Se pá, a gente consegue na estrada, hein? Ah, não, mas eu acho que não dá. É tem um, demais, limite, de um né? limite de velocidade, imagino. Ah, é eles, verdade. Que eles interpretam que você tá num carro, imagino. Mas enfim, é nóis, vamos lá. Falou. Galera, é o seguinte então. Acabou de aparecer aqui, perto de mim, um Snorlax. Mas é o seguinte, eu tinha falado que eu ia em outra cidade capturar uns pokémons, que era aniversário de um colega meu. Acabou que a gente resolveu fazer aqui em Araguari mesmo. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou atrás desses Snorlax, cara. Ele tá por perto, mano. Se liga, ó. Olha aqui. Foca aqui, amor. Ó, se liga. Tem um Eevee, um Ratatá, um Zubat e uma Sombra meio obesa. Tipo eu. <risos> que é o Snorlax. Mano, eu vou atrás desses Snorlax. Eu vou dar uma voltinha no corteirão aqui com o carro. Porque, mano, não dá pra arriscar. Porque o Pokémon... Pelo que eu lembro ali do PokéVision, quando, quando o site PokéVision tava funcionando... Um pokémon raro como o Snorlax, ele fica ali no local dele por mais ou menos 9 a 10 minutos. Então não dá tempo de você ir atrás do pokémon a pé, cara. É muito arriscado. E não tem como saber aonde tá esse Snorlax. Então eu tô dando uma voltinha no quarteirão aqui de carro pra ver se eu encontro esses Snorlax em algum lugar. Eu quero muito o Snorlax. Além de ser um dos pokémons mais fortes que existem, é um pokémon de certa forma bem raro, cara. Então eu vou indo atrás desses Snorlax aqui. A, na, a gordinha Clash na Wally tá aqui com os celulares na mão, o Pokémon Go aberto. Ela tá aqui com os celulares abertos. E quando ela vê um, uma, uma forma obesa, ela me avisa que eu paro o carro, né? Vamos atrás desse Snorlax. Se eu achar, eu volto. Se eu achar, eu volto. Mas aqui tem um carro de uma autoescola que eu vou te contar, mano. Então, galera, é o seguinte: eu perdi o Snorlax. Vocês podem ver aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque a câmera tá difícil de focar. Ó, galera. Eu perdi o Snorlax, infelizmente, mas aí eu vim aqui para um outro Pokéstop que eu tenho aqui, que é perto de casa, pra ver o que tinha aqui, pegar umas Pokébolas, eu queria pegar alguns ovos, velho. Então eu vou ficar aqui, a, eu deixei a gordinha Clash lá em casa para ela ir se arrumando, porque talvez a gente vai sair e tal no aniversário, então é isso. Eu vou ficar aqui capturando alguns ovos enquanto ela vai se arrumando, e eu não sei se vai ter mais Pokémon hoje, então... Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui se eu conseguir alguma coisa legal, eu volto Galera, eu decidi vir aqui nesse meu Pokestop aqui Que é bem pertinho aqui de casa E colocar um, colocar um Lure aqui Pra ajudar a galera Vamos ver se a gente encontra algum Algum que vai parar aqui Vamos usar aqui então, vamos colocar um Lure aqui Pra aparecer Pokémons aqui perto Que enquanto eu vou... aqui ó, beleza, show de bola Que enquanto eu vou pegando ovos Eu posso pegar também alguns Pokémons Que vierem a aparecer aqui na região Vamos ver se a gente encontra alguém ali na rua que vai parar pra pegar alguns Pokémons também. Se eu paro, se eu ver alguém, eu mostro pra vocês. Antes que vocês me perguntem, essa bolinha preta que tem na tela não é um Pokémon, tá? É uma, um rachadinho. Olha só, um Spearow. Acabou de aparecer um Spearow, mano. <risos> Vamos lá, capturar o Spearow 107 de CP, mano. Ele é até amarelo, cara. Vamos lá, hein? Capturando pela, pelo visor da, da câmera. Vamos capturar! Capturar! Vamos lá, mano. Captura. Não! Não! <risos> Caralho, moleque. Vou tentar dar uma bola rodada pela, pela câmera, pela câmera. Vai. Nossa, mano. Só não foi no, no círculo pequeno, mas foi rodado. Será que dá pra capturar? Velho. Spearow maldito, cara. Errei, errei, errei. Mas agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai, hein. Rodado. Boa, essa não tem como ele escapar, mano. Essa não tem como ele escapar. Spearow. Sparrow, eu não sei como se pronuncia Alguns pokémons eu vou pronunciar errado Porque eu não lembro muito bem como é a pronúncia Além disso, a pronúncia eu posso é, eu, eu tenho muita lembrança da minha infância né? Então, eu, na minha infância eu falava errado Então, tem isso, beleza Capturamos o nosso Sparrow De 107 de CP, mano Valeu, valeu Se aparecer mais pokémons tops, eu mostro aqui pra vocês É nóis Capturando um Zubat aqui Enquanto o cara vai pegando um Pokéstop <risos> Acabou de colar ali Ali na frente, ó, mais pra direita ali também tem um carro estacionado Já tem a galera aí, vamos capturar esses Zubat aqui logo, mano que eu fico de boa e esse Zubat cala a boca Eu tô aqui com o celular da gordinha Clash E o meu celular, mano, vai, cala, la, la, la, la, lá aê. aê Aê, aê, finalmente, vai, Zubat, eu vou te dar uma Pokébola Se você não ficar em nenhuma Pokébola, cara, eu não vou te dar moral mais E enquanto a galera ali também vai capturar um Zubatzinho e pá é nóis, mano. Ó, ó, ó, ó, ó, Já chegou a galera, pá. Capturando uns pokers e pá. <risos> mano, já estamos atraindo a galera. Olha, tem um nego estacionando aí. Tem uns molecotes ali, ó. Mais um. Você consegue chegar lá. Capturando uns zubates. Capturei outros zubat agora, velho. Ih, capturei no, no da gordinha também. Agora vamos pegar umas pokebolas e vamos esperar Mano, só dá zubate, velho Galera, só vem aqui pra pegar zubate <risos> Galera, eu tô impressionado Com a quantidade de pessoas Que esse lure pode atrair, mano Se você tiver a oportunidade de fazer o teste Velho, tem uma galera aqui, ó Tem mais uma galera ali Que tá Tá capturando Tem mais uma galera lá que saciona o um carro para lá Eu tô de cara, é muita gente Nada nada passou umas 50 pessoas até agora e o que, que eu faturei? Eu consegui um ovo, consegui umas 10 pokebolas, consegui vários poções, revive, consegui também é, um Bellsprout de diferente, um Lidoran e o um restante de Zubat. Até agora. O, o lure acabou de acabar, se, ou deve estar tá acabando por agora, e eu vou pra casa mais ou menos, espero ter feito a galera feliz aí se divertir. Olha, chegou mais gente lá, mano. Mais gente. <risos> e é isso. Se você é de Araguari, mano, fica ligado que algum Pokestop perto de você eu estarei lá Galera, então eu acabei de chegar aqui em casa Fazer um resumo do que eu achei sobre o jogo é, Vivenciando aí dois dias de gameplay basicamente Mano, eu tenho que falar pra vocês Eu tô realmente impressionado com a capacidade que o jogo tem De é, atrair o público Os jovens são a, é, adultos São pessoas até mais velhas São crianças, meninos, meninas Todo mundo jogando, todo mundo se divertindo Cara, é, a sensação de você colocar um Lure Mode E tipo assim, o um Lure Mode Modo, enfim, colocar aquele negócio que no Pokéstop que fica atraindo as pessoas, atraindo pokémons e consequentemente pessoas. A sensação de você fazer aquilo, cara, você realmente deve ter... Faz isso quando você ganhar, você vai ganhar alguns gratuitos. Então faça isso, cara, porque é, é impagável você ver aquela galera estacionando o um carro, aquela molecada aproximando pra capturar. Mano, é impagável, sinceramente. É, é uma das sensações mais legais que eu já tive com o jogo na minha vida. E, realmente, o, o Pokémon GO tá surpreendendo. Não é à toa que ele tá sendo um, um sucesso ridiculamente absurdo. Porque o jogo realmente traz sensações pra você que você normalmente não encontra em outros jogos. Então, eu acho que eu vou me viciar muito mais do que isso que eu já tô. Eu já capturei hoje, ó. Vamos fazer um resumo do que eu capturei hoje, pra gente ver é, o que temos de bom aqui, ok? É, lá na, no, no, no... como eu mostrei pra, lá no onde eu tava no pokémon Swap, como eu mostrei pra vocês, eu capturei pouca coisa. Eu capturei só de bom um Nidoran e um Bellsprout, basicamente. O restante foi Zubats. Mas eu ganhei bastante Pokébolas, eu ganhei um ovo, que eu tava procurando, então tá... Valeu a pena, no fim das contas, né? Fora a sensação impagável de ver a galera é, aparando o carro lá, enfim. Bom, resumindo, eu consegui hoje, deixa eu ver se vocês vão conseguir focar aí, ó. Consegui um Ground Light, eu acho melhor eu falar do que é, eu mostrar, beleza? Eu consegui um Ground Light, um Bell sprout eu vou, vou colocar aqui por... Por A a Z Aí eu posso ver quantos pokémons de cada um eu tenho No total, eu capturei 111 pokémons Eu consegui 3 Bellsprouts 1 Bubassauro 4 Caterpies é, São 6 Eevees 3 Ekans 1 Geodude um Growlite, um Goldin, um Horsi, que eu capturei praticamente no meu banheiro. Dois Crabs, que é aquele caranguejinho. Três Nidorans, duas Nidorinas, dois Nidorinas, é, dois Odish, dois Paras e uma, uma porrada de Pid, e uma porrada de, de Patatá. É, dois pincers, que aqui na minha região tá até relativamente difícil de conseguir. Consegui uma porrada de Widows, uma porrada de, de Zubats, dois Venonats e basicamente foi isso. No total, foram aí cerca de... 17 tipos diferentes de Pokémon, mas na verdade foram muitos Pokémons, né? Foram 111 Pokémons, mas muitos repetidos. Bom, o que eu posso falar é que eu não vou parar, mano. Provavelmente amanhã eu vou tentar gravar alguma coisa, porque eu tô muito, velho. Eu tô muito satisfeito com o jogo, com a sensação que ele me traz. E que mesmo que esse vídeo, cara, pegue uma visualização... Eu não vou parar porque esse jogo realmente, é, além de ser revolucionário, é muito divertido. Se você não joga, eu recomendo que você jogue, é, se divirta. Mesmo que você não conheça Pokémon, não é necessário porque são poucos pokémons e é muito divertido. Você vai encontrar muita gente, você vai fazer amizades, você vai fazer até exercício. É, eu andei pra caralho, velho, eu tô tão cansado, velho, que eu não queria ir no aniversário de tão cansado que eu tô Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo totalmente diferente do que vocês estão habituados Mas eu espero realmente que vocês tenham curtido Falou um grande abraço do Gordinho, se você puder me ajudar com um like, se inscrevendo no canal Você vai me ajudar muito mesmo, agora assim, eu vou me despedindo de vocês Falou um grande abraço e até a próxima! É. <risos>